Muito bem, estou aqui com o meu amigo Chico Pamegiani, aqui um grande conhecedor e criador de Curió. Quero te dar o privilégio de vocês conhecer aqui esse grande amigo. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde. Estou pronto aí para fazer essa entrevista para você, pra poder ajudar no que você precisa aí. é um prazer de minha parte, viu? Ô Chico, eu queria te perguntar. Eu queria te perguntar como foi todo o teu começo aí na, no mundo dos curioseiros. Eu sei que você tem uma longa estrada aí mas conte para nós aí um pouquinho de como foi que tudo isso começou na tua vida aí na verdade mesmo você até mais longo um pouco mas uma vez eu dei um curió pro meu pai meu pai veio a falecer em 1992 e esse curió o meu pessoal de manutenção na chácara acabou perdendo esse curió fugiu e eu fui para a cidade procurar se alguém tivesse em uma casa de aves lá, tal e fui lá para ver se alguém aparecesse lá vendendo tal tal para me comunicar podia comprar que eu pegaria ele de volta e com isso eu conheci uma pessoa lá o nome Cláudio dos Santos Curioso e tornou-se um grande amigo meu e ele me colocou no, no ramo do Curió. Entendeu? Aí Isso em, con... que ano? Isso, em 1992. Aí com ele eu conheci o Roberto lá de Herculândia. Fomos começar a retirar filhotes, né, que eram de procedência muito boa, o Shoit, né? E daí começou. Daí nós começamos e, e fomos em frente, e vários curiosos bons do Shoit. Eu trouxe para São Paulo, dei continuidade e estou presente aí com meus amigos hoje aí, né? E esse começo, né, Chico, também você evoluiu muito, né? A gente lembra que a gente via suas cabines, o seu, o seu manejo de encarte, que era sensacional. Você se tornou uma referência no mundo dos curioseiros, né? Conta um pouquinho dessa experiência aí de você se tornar um cara iniciante e se tornar uma referência. Então, no começo a gente vinha aprender que o, o curió tinha que ficar totalmente isolado. E com isso a gente de uma certa forma não conseguia nunca deixar isolado, porque tinha um tico-tico, tinha um passarinho, um pardal, tal, tal. Aí eu criei aquelas cabines, não essas caixas. Eu criei cabines salas, né? é, salas, acústica, sala, né? salas individuais assim De dois metros do, Por um e meio, por dois e meio de altura E coloquei Tudo sonex dentro Para evitar eco O alto-falante na parte de baixo sempre da gaiola Com vidro na frente Para o passarinho não ficar totalmente no escuro E com um chãozinho De, de chuva Fora como se fosse uma cachoeira Para o passarinho ficar escutando aquilo E ele não pegar nenhum som que vier e fora para dentro das cabines. E com isso deu um resultado muito bom, muito bom mesmo. Isso eu posso assinar embaixo. Tirei vários filhotes, vários filhotes bons dessa forma aí. E isso se tornou uma referência, né? Sim, com certeza. Depois apareceu apareceu vários várias pessoas com cabines também. Quer dizer, se, se o pessoal acústica. é, se o pessoal fizeram é, salas acústicas mesmo. Que esse pessoal fizeram isso é porque viu que deu resultado comigo, entendeu? E deu muito certo. Então o passarinho ficava totalmente isolado e não escutava nada. E tirava, tinha uma funcionária... Só para só cuidar dos curiosos. E quando dava o banho, tirava o passarinho para fora, um por um, e para dar o banho para ele direitinho, para não molhar a cabine, não dar não mofo nem nada. E deu muito certo, graças a Deus. E é, hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de hoje, como é que anda hoje o Chico Pamegiani no mundo dos curioseiros. É, como é que você se encontra hoje no meio dos curioseiros, atualmente? Então, eu de 2000 para cá, eu parei infelizmente eu parei de criar curió devido às exigências do ibama, da forma que foi colocado, então eu resolvi parar, entende? Eu tentei na época, eu era presidente do clube, da Sesc, um clube que nós fundamos, nós tivemos uma funcionária que era do Ibama, e ela pegava as anilhas, fez troca de anilhas com vários, vários criadores de, de curió, e aí eu, eu fiquei entre esses, essas pessoas, eu fui ao Ibama, me identifiquei, mandei uma correspondência para o Ibama, explicando o que tinha acontecido e infelizmente eu expliquei que eu tinha anilhas tais, tais, tais e não eram minhas, e tinha minhas anilhas que estavam comigo, o que eu tinha que fazer para resolver tal situação. Aí eu recebi uma visita depois de uma semana no meu criador e eles foram lá e multaram, fizeram um monte de coisas lá que fez com que eu parasse de, de criar. Entendeu? Foi isso. Realmente foi isso que aconteceu, entendeu? Então hoje, atualmente, você não está criando nada? Não, não estou criando. Mas, rapaz, é uma pena, né, por causa de toda essa burocracia, né, a gente acaba perdendo um homem que nem você. Mas, assim, mas você está sempre ali na ativa, Sim, assim, nos torneios, porque você entende muito de canto também, né? Sim, eu estou sempre presente, assim, quando possível. Nos né? eventos, né? É, estou sempre presente, porque eu gosto muito do coral. Hoje mesmo tem o Curió, uma Curió que eu comprei, Bem mesmo de minha criação, não tenho mais nada, não estou criando mais. Não tenho, não tenho mais nada de curió, entendeu? É de criador comercial. É, comprei, comprei de, de, de terceiro, é criador comercial. Não tenho um curió só, entendeu? Um curioso só, mas não estou criando mais. Hum. Entendo. Ô, Chico, quero te agradecer, meu parceiro. Você sabe que eu te respeito aí há muitos oh, anos. Obrigado. Te conheço aí de longa data. Puxa vida, para mim é uma alegria muito grande estar te vendo aqui, feliz, com a, com a saúde, né? Hum. Depois dessa pandemia, muita gente amiga que a gente acabou perdendo, né? Infelizmente, né? Sim, e entendi. ver os amigos assim, para mim, eu particularmente falo, é uma alegria muito grande. E como é que você está vendo aqui o evento? Ah, maravilhoso, né? maravilhoso evento maravilhoso já vim em vários eventos aqui e sempre que puder não vou deixar de vir e parabéns para o nosso amigo Lua ele é um batalhador não tem não tem palavras para agradecer o Lua com certeza o que ele faz é, é, é plausível de, de muitos votos e felicidades para ele entendeu? super organizado né muito. bastante coisa boa música ao vivo tudo de bom hoje né muito maravilhoso muito, muito quem você já viu aí de amigos aí que fazia tempo que você não tinha visto você viu hoje aí? Ah, várias pessoas aí, viu? Várias, vários amigos antigos aí, que era da minha época, né? Juli, o, Junidio, o Olívio, o Serginho, o Zé João, o Dárcio, o... Ah, várias, várias pessoas aí. Pode faltar, faltar alguns aí, mas, mas muitas pessoas aí. amigos. Só aí. alegria? Só alegria. O Edilson, o Alfredo, não, não, não é isso. Não. E deixa eu fazer pra você uma última pergunta pra gente encerrar aqui a nossa entrevista. Eu queria te perguntar o seguinte, você tem planejamento, você tem planejamento para o futuro, para você voltar a criar novamente, você planeja alguma coisa nesse sentido, ou a depender da burocracia, o que é que está faltando se você vai voltar, ou se você pensa nisso? Olha, eu gostaria até de voltar, desde que eu conseguisse fazer a inscrição de um criador comercial, entende? Para trabalhar. Como amadorista você não quer mais? Não, amadorista não, amadorista só fica como, como desculpa a palavra, esqueci aí o nome Zé Adestrante, vamos dizer assim. Mas o, é, agora o dia que o Ibama abrir criador comercial, eu vou, eu vou voltar novamente. Se Deus vai se candidatar e vai voltar e vai ser grande, é, vai ser um grande ganho no mundo dos curioseiros com a sua volta, tenho certeza disso. Com certeza eu gostaria de voltar, entendeu? É só ter a oportunidade de, de ser criador comercial. Entendeu? Olha, fica a dica, pessoal, fica a dica aqui. Aqui entende muito, não, não é eu que estou falando, todo mundo que conhece ele sabe disso, entende demais, é uma pessoa que sempre prezou por é, pássaros de, de alto padrão, alta genética, né? Sempre curió muito bom na época que você criava, sempre você soltou muito curió, muita referência, né? Sim, eu fui... Cinco vezes campeão brasileiro Fui uma vez com o campeão Clássico, com repetição Curial Dominique E fui mais quatro vezes com pardo entendeu? Com repetição e sem repetição Então Tive, tive Curial Osbonza E então, gostaria de voltar O dia que tiver o, o criador comercial eu Gostaria de voltar não? Chico, muito obrigado por essa entrevista Aqui para o nosso canal Pássaro Eletrônico Para mim, repito mais uma vez É uma alegria, um prazer imenso poder aqui conversar contigo e revê-los e ver você aqui bem fico muito contente com isso, muito obrigado Ok, muito obrigado você também por me entrevistar aí, tá? E dar um pouco do que a gente conhece pro futuro aí tá bom? Valeu, muito obrigado Valeu, Muito obrigado